E galera, tô aqui dentro do CSGO para conferir os melhores crafts dessa nova cápsula aqui, na verdade dos adesivos né, que estão sendo dropados aí nessa nova cápsula, tem muita coisa legal, eu tô louco pra ver crafts com esse adesivo aqui do Rush B ou Rush A, tô louco pra ver com adesivos DJ Safe Cracker que ficou muito irado, esse Zeuception, eu quero ver skins com quatro desse, porque ele tem efeitos holográficos muito loucos, esse adesivo também tem efeitos holográficos muito fodas eu quero ver como é que fica nas skins, a gente já Teve alguns crafts também com Blue Gem né? Isso aqui é o que a gente vai conferir Que eu acho que tá mais sensacional E sem mais enrolações, vamos ver aí os crafts Com os principais adesivos que já aconteceram Parem, parem O sacrifício por skins caríssimos Já não vale a pena Agora temos o K-Drop Boa ah, ah, ah! K-Drop Skin caro é mais simples do que pensas e eu não vou começar com os Crafts Blue Jam, eu tenho outra coisa que eu quero ver antes. Que o que tinha me deixado muito curioso era esse adesivo aqui, ó, o Baby How. Ficou muito legal, mano. Temos uma How aí com quatro Baby How. Pô, combinou, claro, né? Foi feito pra essa skin aqui e ele lembra bastante o Howling Down. Outro que ficou bom na How, mas talvez nem tanto, é o Showdown, que é aquele adesivo Hall versus a Dragon Lore, né? Já temos um Craft numa How com três desses adesivos e eu acho que ficou muito bom. Também vai ficar bom em Dragon Lore. Aqui acho que ficou legal. Já temos temos crafts também desse adesivo na Dragon Lore Também ficou muito bom Esse aqui eu tava muito curioso, né O adesivo do Zeus E se liga a a Slate com quatro adesivos, mano A Slate sempre fica boa Pra colar esses adesivos holográficos aqui E se liga só os tons aí de cor, mano De holográfico e tal Pô, quem gosta disso aqui vai curtir o adesivo Zeus, hein Quem gosta desse tipo de craft Esse cara aqui fez o Crash na skin perfeito, né Discoteca, mano Com uma bagunça de cores Inclusive eu comprei essa Mac né, tem disco pro meu inventar só que não tem nenhum sticker, né? Tô pensando, será que eu faço esse craft aqui, mano? Ficou muito louco, velho Olha o tanto de cores diferentes na tela, mano Cê Tá doido, velho Também holográfico O adesivo da Cubble Me surpreendeu Ele tem duas cores primárias Assim, né? O azul e o rosa E a Blue Foster Serve muito bem pra craft. Também vai ter já já craft dela Com adesivo Blue Gem Mas se liga só O efeito holográfico Desse adesivo aí Que negócio irado, hein, mano? O adesivo da Cubble Ficou top Ele na USP Printstream Também ficou top E eu quero comentários Nesse vídeo Do que que eu aplico Na minha USP Printstream, galera Porque eu tô com uma Factor New Sem nada E agora saiu cápsula Então, pô eu tenho que pegar algum adesivo Dessa cápsula e aplicar A gente vai ver já já como é que fica O Spring, Spring com o Blue Jam A gente vai ver também com esse adesivo aqui Mas agora com o Cubble Será? Será, mano? É uma das opções Ficou muito legal, tem que ver se combina Aqui com a minha luva e tal, com a minha faca, né, mano Mas eu acho que... Oi, é minha faca Pô, perdi minha faca, mas enfim, com a luva aqui Eu já acho que combinou, né, esse tom, o azul Não o rosa, né, quando tá nesse tom aqui De azul, mas sei lá. Uma outra opção muito boa E chegamos nele, é o Blue Jam, esse adesivinho aí. Inclusive, esse square foi feito pelo meu amigo Saulo. Acho que ele foi com a cara do adesivo e resolveu aplicar 4 na USP Print Stream dele. Deixa eu dar uma analisada. É, esse aqui já combina um pouco mais com a minha luva, né? E combina muito com a minha faca, sem dúvidas. Gostei. O que vocês acharam? Comenta aí. Devo fazer também? Ó, vamos ver a faca. É, combina a puxada aí, ó. Fica bom com tudo que eu tenho, né, mano? Esse adesivo Blue dia também ficou espetacular na M4S Blue Phosphor. Olha só que contraste da hora que deu aqui nessa skin, mano. Eu gostei demais. Faria. Na VU o canto também ficou sensacional, ainda melhor, mano Teria muito fácil Na moral, olha isso, cara É uma das estrelas do vídeo de hoje Tudo fica bom na Slate, então não tem como Ficar ruim também esse adesivo fantástico Olha só, cara, que contraste Olha como que ficou bom com a minha luva Iradíssimo esse Craft Já tivemos também a nova AK com o Blue Jam Mas eu acho que eu prefiro ela com O Luminosity Game Holograph Mas também ficou muito boa E claro Claro que não podia deixar de olhar essa 661 que já recebeu os quatro adesivos Blue Jam inclusive o colecionador raspou os adesivos até revelar o easter egg ali 661 e um diamante menor ali embaixo que inclusive dá uma boa escondida na parte dourada da 661 assim seria se não tivesse sido raspado o adesivo e assim nós temos o jeito que ficou raspadinho, ó, percebam ali 661 escrito, dando uma disfarçada no dourado, mas sem atrapalhar muito no azul. Se a gente vier numa iluminação artificial, eu acho que fica mais da hora ainda. Olha só o contraste. Ficou muito bom. Ficou muito massa, cara. Até porque 661, né? Isso aqui tudo faz parte da história do CS e é sobre isso que esses adesivos estão falando, né? Eu tenho que ver ainda essa Glock que eu achei irada. Irada, mano. Olha esses adesivos aqui nessa Glock. Ficou diferenciada mesmo. Se liga só, o efeito holográfico do adesivo, cara. Muito bom esse adesivo adesivo aqui, hein? Mandou bem quem fez, cara. Ficou muito foda. Temos a USP Prince 5, esse adesivo aqui também, que é outra ideia. Será que eu colo esse adesivo na minha USP? Meu Deus, agora tem tanta coisa que eu não sei o que eu faço. Não sei se eu deixei lá branca, não sei se eu deixei lá assim. Se eu colo o Blue Gen, se eu colo esse. Ficou muito bom, cara. Esse aqui na USP, né? Vamos combinar. Caraca, esse adesivo na Slate. Ficou muito bom. Cara, esse Coalition aqui, esse adesivo aqui, tá fantástico, mano. É um dos adesivos mais tops escondidos aqui. A mesma pegada aí do Zeus né? As cores holográficas aí, bem fortes e bem presentes. Olha só nesse ângulo aqui. Se liga, lembra um pouco o 9Z Aquele DJ Safe Cracker, eu achei que ficou bom aqui na Neon Rider. Ele não terminou o craft nesse colecionador, mas ele já aplicou três. É aquele famoso adesivo que dá uma mesclada com a skin, né? Fica muito louco. Temos craft também com aquela TV, né? Um adesivo lenticular no M4 s Print Stream. Olha só que legal e que diferente que é esse sticker, né, cara? Muito diferente de tudo que a gente já viu aí no século esse gol, mano. Nossa, mas jogar com isso aqui deve, deve tirar um pouco a atenção assim do cara, né, mano? E por último, olha o que acabou de ser craftado literalmente há pouco tempo. Cara, aquele adesivo que eu falei pra vocês que eu tava de olho, que é um dos mais massa, né? Magic Rush Ball. A bola mágica que decide pra onde você vai ruxar. Pro Bomb Site B ou pro Bomb Site A. Então qual que é a pegada aqui, né? Deixa eu ver se eu entendi. Tipo assim, você tá ruxando e aí você dá um spect. e aí, pra onde que eu ruxo? Caiu ali na A. Beleza, então a gente vai ruxar. Ou tô olhando pro outro lado, sei lá. Tô andando aqui, peguei a arma, puxei. Onde que a gente ruxa? Ah, não sei. B. É o que ficou bonita Essa skin dentro do CS Não tá escrito M4S Print String Com esse adesivo aqui Ficou o um combo perfeito, mano agora eu fiquei com vontade De ter uma dessa Bom, comenta aí qual foi O craft que você mais gostou A gente teve muitos crafts Não esquece de dar um like no vídeo Compartilhe com aquele seu amigo Que joga CSGO E vai querer colar Esses adesivos aí Em algumas skins Tamo junto Se tiver muito like nesse vídeo Eu faço uma parte 2 É nóis Até o próximo vídeo, galera Falou!